No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a deixar o seu look bem sofisticado, de uma forma bem simples e natural. Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal. Se você não me curte ainda nas redes sociais, não me seguiu ainda, pode ir lá. Eu tô no Pinterest, no Instagram e no Facebook, é o arroba marcela damaso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, também tá perdendo tempo, se inscreve, Dá um like nesse vídeo e ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar aqui no meu canal. Bom, eu resolvi trazer esse tema porque eu tenho falado muito disso, né, de ocasiões especiais. Não que todos os dias, né, os nossos dias não sejam especiais, mas tem algumas ocasiões que são mais especiais sim, é que a gente celebra alguma coisa e se arruma para aquilo. E o que eu vejo assim, a maioria das mulheres tendem a deixar as suas roupas, as melhores roupas, para serem usadas exatamente nessas ocasiões especiais, o que não faz muito sentido, porque a gente tem, a gente vive muito mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, do que a gente tem ocasiões especiais para ir, baile, festa, casamento, formatura, batizado, então a conta não fecha, quando você se propõe a comprar mais roupas para ocasiões especiais e deixa o teu dia a dia ali meio, né, meio falho, por N motivos, a conta não fecha. Pensa assim comigo. Se você está usando, você compra, né, você vai numa loja e compra um, um vestido bordado lindo, maravilhoso, cheio de pedraria, renda, brilho, porque você vai ser madrinha de casamento. Aí você vai lá e capricha. Mas aí, no resto da semana, você tá com aquele uniforme basicão feio, tá? Não que o básico seja feio, gente, porque eu sou básica, né? Pela minha roupa, assim, vocês conseguem ver sempre que eu não tô com muitos adornos. E aí, você tá lá com a calça jeans e a brusinha, daquele jeito bem xoxo, sabe? Sem truque de estilo nenhum, sem nada e vai levando, mas naquela ocasião você compra. Então, não faz muito sentido. Para mim, na minha humilde opinião, se você puder, né, se você quiser também estar arrumada todos os dias, você consegue. E de uma forma natural, então eu vou te ensinar como a sofisticar o seu estilo. Existem muitas mulheres com estilo que daria para sofisticar mais, tá? que usam roupa x, y, z e que você conseguiria de uma forma bem natural dar uma sofisticada. E é isso que eu vou ensinar nesse vídeo. O que eu não gostaria, de jeito algum, é que vocês tivessem medo de estar arrumados demais. Sabe quando você chega num lugar e as pessoas te olham? E aí você fica, nossa, é porque eu pus essa blusa, é porque eu ai, não devia ter arrumado o cabelo. Você vai até diminuindo. Às vezes as pessoas só te olham porque você tá bonita. Você tá diferente das outras que estão de calça jeans e camiseta. O fato é que para você se vestir bem é muito, mas muito diferente de estar muito arrumada. Existem alguns fatores que te deixam mais arrumada e existem dress codes que vão te deixar completamente fora da casinha. E de camiseta, de, de calça jeans para academia. É basicamente isso. Então, para você não ficar como um peixe fora d'água. Pensando, imaginando que você tá muito arrumada, para você se arrumar com confiança, com simplicidade, versatilidade. E com sofisticação. Gente, sofisticação não é você usar pele de animal, não é você usar camisa bordada com fio de ouro. Não tem nada a ver com isso, é você deixar a mesma coisa mais arrumada, mais bonita, sair daquele comum. Tá? A gente vai trabalhar com isso, e eu vou ensinar você a fazer isso de uma forma bem simples. E bom, como eu quero muito que você so deixe mais seus looks mais sofisticados, eu vou propor aqui em primeiro lugar um mix de estilo, mas espera aí, eu não gostaria que você saísse do seu estilo, porque aí você vai sentir mesmo o peixe fora d'água, vai sentir a diferentona, é... sabe aquelas meninas que são maravilhosas que usam botinha com vestido? Eu acho lindo, mas tem algumas coisas que não dá pra mim, não, não tem nada a ver comigo com o meu estilo. Então eu não preciso fazer isso, tá? mas eu posso buscar um, alguns outros elementos que combinam com o meu estilo, que às vezes nem faz parte do meu estilo, mas eu consigo agregar de uma forma super natural. Eu sei que não é fácil, sabe, você se sentir bem, que eu acabei de falar, às vezes está com um estilo, uma roupa diferente, sabe, mas assim, pensa que não é um bicho de sete cabeças. Eu faço isso muito nas minhas lives, sabe? Eu costumo tirar todo o glamour das peças e falar, olha, tá vendo essa mulher que tá toda montada? Na verdade, ela tá com um jeans, um colete, uma pachimina, uma bolsa. Eu, a gente tem que começar a aquilo que tá muito fashion, aquilo que tá muito over, pra deixar aquela coisa simples e natural, pra você não sentir um peixe fora d'água. Não é difícil, repito, não é difícil você ter um look lindo, maravilhoso, como o pessoal posta né, no, no Pinterest, é fazendo isso que eu falei. Você vai separando essas peças. É um exercício também de observação. Você vai olhar e falar, olha, isso aqui é uma calça jeans destroyed. Ponto, não tem nada de mirabolante, igual as mulheres falam, ai mas eu... Eu não, não consigo me vestir, não tenho as roupas que elas têm. Se você parar para pensar, você deve ter tudo lá no teu armário. É só reparar peça por peça. E a mistura de estilo? Nada é do que um mix de todas as peças mais icônicas que são do teu estilo. Dos estilos que você mais gosta. Tá? Às vezes a gente não gosta só de um estilo, a gente gosta demais, nós somos né, plurais. Então você vai fazer essa mistura. E aí pode ser um look super equilibrado, se você não usa, se você usa todo justinho ou bem solto. Você mistura aí, igual eu tava falando, pode ser um vestido super delicado, bem levinho, com uma cor bem suave, com, ou se não, uma saia mesmo, bem leve. E aí você combina o que? Com uma jaqueta bem pesada, pode ser de couro, pode ser uma jaqueta jeans. E uma botinha, não precisa ser necessariamente um coturno, mas uma botinha ali que já vai dar esse balanço e vai te deixar mesmo com aquele mix de estilo. Pode também ser o um vestido com coturno, fica super legal se você colocar assim uma, uma pochete, então, sabe, você misturou mesmo os estilos. E pode ser também essa calça jogger que eu tô vendo muitas mulheres usando com salto. Não faz o meu estilo porque eu não uso muito salto. Mas eu acho bonita essa combinação e fica muito legal. Você traz muito dessa esportividade da calça jogger e coloca um escarpão, que é super clássico. Então você consegue fazer uma mistura que fica muito legal, que combina demais. Tudo isso que eu estou falando, se for dentro do teu estilo. Não adianta nada você ver a mulher toda linda, bonita, toda, né? dona. E você tá lá se escondendo porque, ai, por que, que eu fui colocar essa calça com esse tênis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem que fazer parte do teu estilo. Eu já sofri muito com isso. Você vê o estilo na pessoa, você fala, nossa, vai ficar lindo em mim, não tem nada a ver com você. Aí você passa a festa inteira se escondendo, levantando o vestido ou esticando a saia porque não, não, não tem nada a ver com você e você está se sentindo super mal. Então, não comece por aí. Comece com os estilos que você gosta, com aquilo que é mais fácil você misturar e sofisticar. Outra coisa muito legal que eu falo sempre, uso muito, faço muito, mas muito uso disso, é alfaiataria e jeans. Seja na parte de cima ou na parte de baixo. Isso deixa muito sofisticado. Não te deixa com aquela cara de que se arrumou bastante. Não te deixa com aquela cara de executiva que usa terninho. Não te deixa com cara de adolescente que só usa calça jeans e tênis. E você pode brincar com esse também, colocar um tênis, um escarpão, uma bota, uma bota mais pesada, um coturno, pôr um blazer por cima, uma calça jeans, dá pra explorar muita coisa com alfaiataria jeans, e deixa o look muito, muito, muito fresh. Uma coisa que não fica legal, que eu vejo, ai, até me dói, né, mas eu entendo que aí é falta de informação, e falta de percepção e observação também. Sabe aquele terninho preto? Aquela calça surrada já, aí faz, não ah, vou misturar alfaiataria com jeans. E não é bem assim, né? As roupas têm que ter qualidade. Imagina aquele tecido brilhando, aí você põe uma camiseta, aí põe uma camiseta que não tem nada a ver. Né? Põe uma camiseta, de, uma camiseta promocional e acha que tá arrasando. E aí você consegue ver que a calça às vezes tá puída, a barra da calça está poída ou ela já está brilhando. Sabe aquele tecido que você passou, passou, passou e agora ele começou a brilhar? Às vezes a calça nem veste bem. Normalmente esses terninhos tendem a não ter um bom caimento com uma, uma calça de alfaiataria de mais qualidade. Então, isso pisar na bola, tá? Quando você for fazer alguma coisa, algum mix de estilo, misturar jeans, Usar um tênis, qualquer coisa que você vá fazer, que você vá vestir, faça intencionalmente. Faça com intenção. Ah, ficar ali naquele, sabe, naquele meio termo. Ah, não sei, vou pegar aqui. Ah, tudo bem, tá essa calça mesmo, essa blusa mesmo. Ah, vai ficar parecida. Não vai. Se você não fizer com a intenção de fazer um mix de estilo, vai parecer que você não conseguiu coordenar ou que você não tinha tênis para usar com aquele vestido e você colocou uma bota, por exemplo. Então é necessário essa percepção, observação e intenção de montar os teus looks. Pensa que a tua imagem, eu sempre falo isso, não é só sobre estilo, gente. É sobre a tua imagem, é o que você vai passar para o mundo, é o que você vai passar para as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas que você ainda vai conhecer. É isso. Se você não quiser passar nada... Não precisa assistir meu vídeo, não precisa assistir meu canal. Se desinscreve, porque tudo que eu falar aqui vai, ser, vai parecer futilidade para você. Quem entende que realmente a imagem tem o poder de abrir portas, se preocupa com aquilo. Não é uma roupa, é um conjunto. Então, tudo que fizer, faça com intenção. E assim, não precisa ficar presa, tá? Naquilo que eu falei não, de calça... De calça preta e uma camiseta, um blazer, aí tem uma porrada de coisa que dá pra fazer. Dá pra você usar um terninho, um conjuntinho, todo de alfaiataria, e usar um tênis. Tênis jeans. Pode pôr uma camiseta, uma camiseta, uma camiseta e uma, uma camisa jeans por cima também. Dá pra usar com um shortinho, fica tão bonito. Fica tão bonito. Shortinho mais curtinho, um blazer bem alongado. Aí pode pôr uma camiseta, uma camisa bem levinha, uma blusa bem levinha, dá para colocar um tênis, um salto, né o estilo que você quiser. Uma rasteirinha, uma botinha, isso funciona também. É, tentem explorar mais coisas. Já que você passa tanto tempo lá no Pinterest olhando como usar calça jeans com blazer, começa a entender que tipo de jeans a pessoa está usando e o tipo do blazer. Que blazer tem um monte, tem os mais estruturados, tem aqueles que são bem desestruturados, que até parece uma camisa de tão, sabe, leve que ele é, não tem aquelas ombreiras. Pode ser um blazer mais curtinho, pode ser um super acinturado, pode ser um blazer bem alongado, pode ter uma delagem masculina. Então, começa a reparar em tudo que você gosta e vá atrás disso, se você não tiver ainda. Se você já tiver, melhor ainda, é só você pegar... E usar, fazer essas misturas. A maioria das pessoas, das mulheres que não conseguem, que acha na verdade, que não tem estilo nenhum, que só precisa comprar roupa porque aquelas roupas não servem para elas, são essas mulheres que não conseguem sair, sabe, da bolha. Não consegue olhar assim, além do nariz e falar, nossa, eu posso usar isso, eu posso misturar isso. Porque se você tá na tua casa, você... Sei lá, tem medo do julgamento das pessoas. Você está na tua casa, experimentando a tua roupa. Que ninguém tem nada a ver com isso. Por que, que você não pode experimentar? Se ficar ridículo, ficou ridículo. Você sabe que aquilo nunca você vai usar com aquela roupa. Perfeito! Errar também faz parte do processo. E aquilo que você acerta, você inclui na tua rotina. O que fica bem sofisticado também, de forma bem natural. Tênis com vestido. Tênis com vestido é uma coisa assim inimaginável pra mim há um tempão atrás, vai, na minha adolescência, sei lá. Eu achava bonito, eu tinha uma salopete, né? Olha isso, uma salopete. E eu colocava um tênis assim, mas, sabe, era, era uma coisa bem, bem adolescente, assim, não tinha estilo nenhum. E aí, eu fiquei adulta e não achava legal. Até o dia que eu entendi o tipo de vestido que eu tinha que ter E o tipo de tênis que eu tinha que ter Dentro do meu estilo Não ia adiantar nada eu pegar um vestido preto Com tule Cheio de tule assim Com várias pontas, que é uma coisa que eu não gosto E usar com tênis que não vai, eu não vou me sentir bem Não é que não vai ficar legal Eu não vou me sentir bem com aquilo Então dá pra fazer muita coisa legal Tem umas meninas também que estão fazendo umas coisas que eu, eu achei demais Eu até fiz um Reels com isso com vestido de festa, como que você pode usar com tênis. Nesse Reels eu fiz, eu coloquei o um vestido, né? Que é longo, ele é preto, tem um trabalhado com dourado. Coloquei um tênis e uma jaqueta Você descaracteriza ali na hora. E aí a pessoa fica, sabe naquele olhar que fala, nossa, mas que mulher diferente, ela tá usando uma roupa diferente. Nossa, eu jamais pensaria em usar um vestido desse de festa pra colocar com, com um tênis. Não tô falando também, gente, daquele vestidão grande, né? Comprido. Um, sei lá, um vestido de noiva, aquelas coisas, nada disso, mas aquele vestido um pouquinho mais arrumado que você comprou, talvez para ir num, num casamento mais relax e não usar mais. Então você pode incluir sim essas essas peças no seu dia a dia e misturar com tênis. Outro vestido que fica muito legal também é aquele chamado slip dress, que é aquele que tem alça fininha, e ele é bem soltinho, nossa ele é maravilhoso, pode ser um vestido curtinho, pode ser bem comprido, pode ser midi, colocou um All Star branco, parou, acabou, ficou assim, perfeito. Não gosto de All Star, gosto de Vans, gosto de Nike, Adidas, Puma, sei lá, compre o tênis que você quiser, só pega leve com tênis de academia, tá, porque eles são bem coloridos e são muito esportivos, às vezes eles não vão ficar legal, então prova e vê se é essa mesma intenção que você quer. Se, esse, se essa é a imagem que você quer passar, tudo vai depender do que você quer transmitir para a pessoa. A gente está falando aqui em sofisticação, porque é muito fácil você sofisticar uma coisa que você tem, que muitas vezes as pessoas usam de um jeito e você vai usar de outro. Um jeito que cause mais curiosidade, que deixa a pessoa mais instigada. Nossa, está usando calça com, com essas, esse sapato, nossa, que diferente. Camiseta, nossa, eu nunca tinha pensado. A pessoa começa a te olhar com uma outra visão. Nossa, essa, essa mulher entende do que ela está fazendo, ela entende de moda. Ela sabe qual é o estilo dela. Nossa, que mulher confiante. E quando a gente está com o nosso estilo, a imagem que a gente quer passar, a confiança vai lá no teto. Eu tenho certeza que quando você coloca uma roupa legal que você gosta muito, você sai por aí até rebolando. Porque é uma coisa que você gosta muito. Te deixa confiante. Então usa e abusa. Dessas, dessas referências que eu trouxe de forma muito prática, muito leve. Eu não gosto de trazer nada muito elaborado para vocês. Porque eu sei que muitas de vocês ainda estão no começo da caminhada. Não entendem ainda como se aprofundar. Então, eu deixo isso para pro meu curso, onde a gente aprofunda mais, direitinho. E aqui também não daria tempo para eu ficar explicando, né? Por A mais B, o que tem, o que não tem que fazer, o que fica legal, o que não fica. Te trazer para isso com mais autoconhecimento. Ah, porque uma coisa é eu ser uma consultora para você e uma coisa é eu te ensinar a como fazer esses looks sofisticados. Tá? Eu não vou escolher as tuas roupas, é você que vai escolher, é você que vai fazer de forma intencional, de forma autônoma, que eu acho assim que é a melhor coisa do mundo. E eu quero pedir para você mandar esse vídeo para o maior número de pessoas, mulheres que precisam ouvir isso. Você ouviu? E também deixar o like, se você ainda não deixou. Deixa o teu like aqui no, no vídeo, vai me ajudar bastante a divulgar também e levar esse conteúdo para mais e mais mulheres, que é a minha missão. Eu fico por aqui, mas eu também continuo lá nas redes sociais, arroba Marcela Damaso, Facebook, Pinterest e Instagram. A gente se vê nos próximos vídeos.